Fala galera eu tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo pra vocês mais uma Mais um deles, vlog. eu ia falar gameplay, porque eu tô gravando gameplay Toda hora, né rapaziada, então Tipo, eu gravei só esse Teve um dia aí, ó o do que aqui, ó Ó o do que aqui, eita Tá aparecendo o vlog da galera Mas rapaziada, finalmente deu um sol, mano Não, na moral, esses dias aí Comenta nessa, na sua cidade aí se tá chovendo muito ou se tá chovendo pouco aí. Porque eu acho que é só aqui em Santa Catarina aí. Na verdade no seu estado. Vamos, vamos supor assim, no seu estado tá chovendo bastante ou pouco. Comenta aí para mim saber. E principalmente Santa Catarina aqui tá chovendo demais, tá ligado? Principalmente onde tem mais praia, onde que mais chove. Por conta da maresia e... Do aquecimento global também, muitas coisas aí e por diante E é isso aí rapaziada, hoje como vocês viram ali atrás Eu tava numa volta de bug e depois eu vou estar tá lavando o bug Que literalmente rapaziada, ele tá muito sujo mano Olha isso, eu fui numa estrada de barra ali com meu pai Tipo, sujou muito, tá ligado? E nem tinha muito barra assim não Tipo, era pouquinho barra e do mesmo jeito bastante então eu vou dar uma limpada nele vocês vão ver rapaziada que vai dar outra cara aí pro bug então eu vou ali dar uma volta ali para fazer uma mais até pegar um, minha câmera na Canon aí para poder tá, tá filmando para vocês os timelapse vou aproveitar o sol também né rapaziada mas rapaziada se você não deixou like ainda deixa o like o Duque tá de prova aí ó se você não deixar o like né Duque tá de prova? Yeah. I <laughs> know brain. Marvin, divine. Uh, I'm saying better all the lies another all the times you cried. Eu terminei de gravar os take ali, galera. O bom, acho que ficou bom porque o, o, o sol não abriu totalmente, tá ligado? Simplesmente já parou de, de chover. Então, tá meio que nublado e sol ao mesmo tanto. Uau, se você for ver ali, tá, tá abrindo o sol. Pra lá tá abrindo o sol. Aqui ainda, por enquanto, ainda não abriu o sol. E rapaziada, tô aqui no final de Canto Grande e lá pra lá. Já é a praia da Conceição Então, ó, a gente pode ver que lá em cima Lá tá abrindo sol Então, o sol ainda tá abrindo Devagarinho, normalmente Amanhã, amanhã, vai dar sol Literalmente o um sol onça então, assim, E racha, tá ligado Então aí já é isso aí, rapaziada, volto com vocês lá em casa Eu lavando o bug aí E é isso aí, fui Bom, rapaziada, eu vou lavar o bug agora Rapaziada, o bug tá muito sujo E eu vou lavar agora pra vocês Então segue o steak aí, e fui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 I'm oh. Cara, já limpei o bug, mano. Ainda tá sujo aqui, olha aqui, ó. É uma copinha aqui. Não tá sujo é porque tem que limpar com um esponja, tá ligado? Mas eu vou estar tá limpando ele de novo. E olha isso, mano, tá? Limpinho, agora aparece outro carro. Quando secar eu volto e quando eu limpar tudo aqui. E secar e ficar bem sequinho aí eu volto com vocês. Porque ele é secado rapaziada, é, é outro outro, outro, bug, tá ligado? Que agora ele tá molhado, não dá pra perceber tanta, tanta limpeza assim, mas eu dei uma geral mano Mesmo jeito ainda tá, tá, tá sujo, eu fiquei aqui umas meia hora aqui limpando E eu vou limpar mais um pouco aí pra ficar nos trinques aí E é isso aí rapaziada, vou dar uma geral aqui agora A câmera da, da quem não tá acabando a bateria Então já já eu volto com vocês aí pra mostrar tudo que dá como ficou no geral e quando tiver mais seco aí eu mostro pra vocês também o resultado Essa é isso aí rapaziada, já volto com vocês, fui. Bom rapaziada agora finalizei mano e tirei os detalhes ali do limpar os detalhes de que limpar mais um pouco aí né mas a questão do motor ali eu vou perguntar para o meu pai se pode lavar ou não porque pode dar qualquer problema né então vou perguntar para o meu pai ali para ver se dá para lavar o motor Pra se não dar problema ali Porque o bug ele tem bastante coisa aí Que dá probleminha ali Então tem que tomar cuidado Principalmente na parte da elétrica Então tomar muito cuidado aí Dá uns problemas aí E depois tem que resolver Mas é isso aí rapaziada Agora eu vou botar o bug no sol E é isso aí, já volto Bom rapaziada, coloquei vou um vir no sol agora Agora vamos esperar secar mano, E já já eu volto com vocês aí pra mostrar O resultado dele seco Rapaziada, dele seco mano É muito mais bonito, tá ligado? É que agora ele tá molhado, então Vai aparecer alguma sujeira aí provavelmente Como ele tá molhado Aí ele vai secando vai aparecendo mais sujeira Aí depois eu vou limpando com o tempo E é isso rapaziada, já volto com vocês aí quando ele tiver sequinho mano, eu, eu, quando ele tiver sequinho eu, eu mostro pra vocês Fui Bom rapaziada, já cheguei em Balneário rapaziada, já dormi Mano, eu, literalmente eu fui surfar ontem, eu fui surfar e literalmente capotei, tá ligado? Hoje eu acordei, por mim era 9 horas Aqui ó, os dois aqui rapaziada, tô interrompendo a gravação de novo né galera? Brega, brega, brega, brega, brega Rapaziada, fui surfar ontem mano E depois de lavar o bug, E literalmente depois eu capotei, tá ligado? Fiquei com uma dor nas minhas pernas aí, Por causa do que eu não tava acostumado a surfar, tá ligado? Tipo, já surfei, mas tipo, faz muito tempo Então, é, quando você volta e fazer os exercícios Geralmente dói um pouco Literalmente quando você vai, vai fazer academia E tipo... Você para e para a academia e volta de novo, começa tudo a doer os, os músculos de novo. Mas é isso aí rapaziada. Mano, o bug ficou nos trinks, eu não consegui filmar por conta disso, que eu tava muito afim de surfar e eu... Não, não quero deixar eu gravar não rapaziada, não quero deixar eu gravar. No que? Aí agora deu. E é isso aí rapaziada, se vocês gostaram do vlog mano, diferenciado aí. Ele não é diferenciado porque eu já podia. Oh, de novo véio. vou gravar aqui no quarto já que os dois não deixam gravar mano rapaziada não é diferenciado do que eu já fazia antigamente no canal é cheio de vídeo quer dizer nunca fiz na verdade lavando o bug lavando o quadriciclo na verdade eu fiz uma vez lavando o mas faz muito tempo então tô de volta aí com os vlogs antigos e rapaziada se você gosta desse tipo de, de vlog deixa o like aí para mim para mim saber se vocês estão gostando ou não e é isso aí rapaz, eu tava comentando com vocês nos stories também Que eu tô demorando pra postar vídeo por um motivo, tá ligado? Que eu tô mais focado na qualidade do vídeo Do que na quantidade, tá ligado? Eu tava postando muito Vídeo muito repetido, tá ligado? muito Muita coisa repetida, tipo Ah, não sei o que lá, no seu o blog, Qual Eu mostrava a mesma coisa, tá ligado? Então agora eu tô meio que No daily Vlog, principalmente eu mostrava a, pra a praia e mostrar um pouco do, do daqui aonde eu tô da, da, da Barraçu aqui e depois não gravava mais nada, tá ligado? Então os vlogs ficavam meio tipo seco assim, como, tipo, meio, meio sem nada, tá ligado? Só tinha um conteúdo, um conteúdo ali, pá, e não era o um conteúdo que eu fazia antigamente no canal, que eu gravava muita coisa o dia inteiro e o, o vlog rendia, tá ligado? Então é, é, antes agora eu não tava rendendo por isso que eu tô meio que demorando para postar os vídeos e tô demorando também para postar para fazer as gameplay também literalmente as gameplay estavam mais, mais repetidas mais que eu não tinha mais conteúdo para fazer agora que eu troquei de PS4 é peguei um PS4 melhor porque o meu outro PS4 já tava já tava só o pó da então eu troquei comprei um melhor não comprei o cinco porque o cinco tá muito caro Antes vocês perguntem, gente, se pergunta aí porque eu não comprei o 5. Mas porque o 5 tá muito caro, literalmente. E é isso aí, rapaziada. Tem vários jogos aí, mano. Eu não vou estar tá mostrando agora porque senão vai usar spoiler aí, mas vai sair vários vídeos mais. Eu tô gostando bastante também de fazer a gameplay do FRAQUAI. Tá muito tirado os vídeos, já lancei dois vídeos. Então fica ligado aí que já vai, virar, já vai sair o próximo episódio. FRAQUAI é muito... O troco, porque os vídeos são muito grande tá ligado? O último vídeo deu 29 minutos, eu reduzi para 15. Né? Mas é isso aí, rapaziada. Se você tá gostando, comenta aí o que você tá achando da Skin 3 e do 3Bot aí antigo, né? Porque agora eu vou estar tá focando mais na qualidade do vídeo aí pra vocês. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Fui.